Pra que serve o chá do melão São Caetano, gente? É pouca coisa que vocês vão pegar, é cinco folhinhas só, uma xícara de chá. Ó, ah, punhadinho de nada, gente. Bom, gente. Primeiramente vocês vão lavar bem, tem que lavar bem lavado. Cinco folhinhas, eu até com um ramo aqui sem problema nenhum. Lavei panelinha um panelinho aqui. como na lenha a gente vai fazer? Só uma xícara, uma, xícara. uma xícara de água e vamos pro fogo. Tá meio escuro aqui. Vou colocar no fogo, deixa esquentar bem a água. Beleza? Já e volta. Então gente, água fervida do fogão de lenha. É coisa rápida Nós vamos fazer o que vamos pegar um punhado de como eu falei, cinco folhas e colocar no copo é isso que tem que fazer muita gente faz errado gente tem gente que ferve a água junto com o melão são gaitano então vocês não terem que fazer o que você tem que fazer isso aqui ó ó é isso não tem segredo ó. é isso que tem que fazer uma tampinha, tá abafado. Espera esfriar, e pode tomar Bom amigos, mais um vídeo sobre melão São Caetano Seja todos bem-vindos E para quem chegou agora e não me conhece Sou o Rogério E hoje vamos falar para que serve o chá da folha do melão São Caetano Até fiz um chazinho, vou tomar hoje No final desse vídeo vou tomar um golinho Faz bem para a saúde Tá certo que eu não preciso tomar esse tipo de chá aqui Mas eu vou mostrando para vocês como faz o chá E eu percebi que tem muitas pessoas fazendo o chá do modo errado Fiz um resumo dos seus benefícios Mas tem mais dois vídeos falando do melão São Caetano Que está na descrição desse vídeo É só você rolar e vocês vão ver o nome dos vídeos aí deixei para vocês na descrição só dá uma olhada gente e uma dica para as mulheres grávidas no final desse vídeo liga comigo aí se você chegou agora gostou do vídeo se inscreva no canal que sempre estou trazendo conteúdo sobre plantas medicinais inseticida sobre animais dia a dia no, no sítio aqui beleza sou agricultor familiar beleza então vamos, vamos para o vídeo senão vai ficar muito longo previne inflamações fortalecem a imunidade é rico em antioxidante vitamina c chá o chá do meu São Caetano pode combater prevenir inflamações e diversos no organismo de forma que a imunidade do corpo é então fortalecida e ainda a sua ação anti-inflamatória ajuda a combater radicais livres auxílio na Hidratação, perda de peso e pode prevenir doenças cardíacas e envelhecimento precoce. Comprometido, gente, é uma restrição para mulheres grávidas. Mulheres grávidas e mulheres que estão amamentando, não pode tomar o chá de melão São Caetano. É a única restrição que eu sei, sei tem agora. Né? Se alguém saber uma coisa diferente, deixa nos comentários aí. Se você toma o um chá, deixa no comentário também. Eu vou tomar um gole desse chá, vou experimentar. Dizem que é muito amargo. Então é isso que eu tinha passado para vocês. Espero que vocês todos gostem do vídeo. E se você é novo, chegou agora. Quero bater a meta de mil inscritos e bater uma outra meta pelo menos 30 comentários para mim poder postar outro vídeo falando mais sobre melão de São Caetano. Vou fazer um falando sobre para que ele serve somente para os diabéticos. Se vocês quiserem, deixem um comentário. Pelo menos 30 comentários eu farei outro vídeo. É, gente, como prometido, estou tomando chá. Não sei se eu vou mandar para vocês verem. Ó. Não vai dar para ver. Aí, tomando chazinho. Vamos ver, diz que é muito amargo, hein? Cara, não achei tão amargo, não. Diz que é muito bom, gente. Diz que também serve até para dores no corpo. Ah, isso eu vou deixar para mais um vídeo mais para frente aí. Beleza? Então é isso aí. Tamo com Deus.